Salve apaixonados pelo churrasco! Hoje no Sábado na Brasa nós vamos falar de mais um lançamento da linha de American Barbecue nosso Smoker Mercava 114. E esse nosso Smoker no Mercava 114 era o Smoker que estava faltando para completar a nossa linha de American Barbecue. Smoker para quem quiser residencial ou para quem está começando aí um negócio um pouquinho menor. Então o tamanho ideal aí para aquela hamburgueria que está iniciando no American Barbecue, que já quer uma capacidade um pouquinho maior. Então ele fica entre meio do nosso Hellcat 60 e o Tiger 100. E até na capacidade a gente estava com uma brecha no meio, né? tá faltando um smoker desse tamanho, então a gente lançou o Mercava 114 aí para completar nossa linha de American Barbecue. Então eu vou falar um pouquinho de todos os detalhes do equipamento. Como toda a nossa linha, né? ele é um smoker híbrido, que a gente chama. Consegue trabalhar no modo offset, né? que é o que está aqui, ou no reverse flow. Depois a gente vai fazer a instalação dele. Então, Smoker, ah, câmera de defumação com tinta eletrostática, tá? a gente tem na cor preta, vermelha ou amarela. Tá? Ah, firebox com tinta alta temperatura. Tá? E vamos mostrar um pouquinho dos detalhes aí. Então, a gente tem aqui a Firebox até o. Controle de fluxo aqui uh, na lateral e tem o controle de fluxo também aqui na, na ultralateral, aqui mais na parte de trás aqui. Então, tem dois controles de fluxo, tá? Internamente, vamos abrir aqui. Ela tem nossas chapas aqui defletoras, São tá? duas chapas. A gente coloca evitando aqui que danifique essa chapa, quer dizer, ela vai danificar, mas não vai danificar a caixa, então, eventualmente, o cliente vai... Fazer a troca dessa peça. E ela é toda furada aqui para dar o um maior fluxo. E cair a... todo o braseiro ali, quando é toda cinza, né? Ele vai cair e aí a gente faz a coleta depois. Aqui nesse coletor de cinza, né? Onde a gente faz a limpeza do nosso defumador. Controle de temperatura dele. A gente tem dois termômetros, tá? Bem aqui, na uma na sa... no modo reverse flow, né? Na saída. E outra aqui no, no modo offset. Então a gente tenta equalizar aí esse, uh, a temperatura, né, fazendo uma medição aí principalmente nas duas saídas, quando a gente vai trabalhar no modo uh, offset ou reverse flow, a gente consegue ter a medição principalmente na saída aqui, o termômetro ali, entra aí uns 20 centímetros para dentro, ele vai pegar bem nessa parte aqui para a gente ter a temperatura exata de quanto que está saindo, a fumaça. E outro diferencial que a gente tem aí, que a gente fez uma alteração entre os nossos equipamentos, é uma parte aqui onde que a gente para melhorar o fluxo, a gente botou aqui com uma distância maior, então nossa área de defumação é apenas aqui, aqui é para dar o um melhor fluxo da fumaça. Além né, de uma captação de praticamente toda a lateral aqui, evitando pontos aí onde que a fumaça não circule. Né? A gente tem a grelha, as grelhas elas vão mais ou menos daqui até aqui, então essa parte aqui ela vai ter uma captação muito boa de fumaça, evitando que tenha uma, uma variação de temperatura muito grande, principalmente né, entre as diversas áreas do nosso equipamento. Bom, vou mostrar a parte interna dele aqui, então a gente vai abrir, ele é um smoker que ele vem uh, de fábrica com duas grelhas, tá? então vou mostrar aqui a configuração que ele vem de fábrica, a gente trabalha com duas grelhas essa configuração padrão dela, mas o cliente quiser adicionar mais uma grelha principalmente a galera do hambúrguer que precisa de mais grelha porque o espaço entre as grelhas pode ser menor a gente consegue encaixar três grelhas dando aí uma grande capacidade nesse tipo de esmo. e outro padrão né, de equipamentos a gente tem a nossa gradezinha aqui de, de apoio né, para dar aquele suporte embaixo que a gente tem nosso baldinho coletor de gordura, tá? O baldinho que faz a coleta da gordura, depois faz o descarte. E é equipamento com rodas, né? Para facilitar aí o transporte, né? A gente consegue fazer a movimentação dele bem simples uh, para qualquer ambiente aí, para onde que a gente quiser levar o nosso churrasco de defumação. Bom, e para mostrar como que a gente faz essa substituição do modo offset, que é o que a gente tem aqui, né? Fluxo de fumaça direto, né? Vai sair lá do Firebox, e já puxa aqui para para nossa chaminé. A gente faz a inversão, né? A gente vai puxar esse lado, vai puxar o pit aqui. A gente já adiantou um pouquinho o processo nesse outro pit, já tirei a lateral. Vou fazer a instalação de forma bem simples. E a ideia de botar esse equipamento híbrido é para o, o pit master aí ter a possibilidade de, às vezes, defumar no modo offset, às vezes, defumar no reverse flow, conforme a necessidade, né? O pitmaster se escolhe qual que é o melhor jeito, qual é o melhor jeito que ele vai se adaptar para fazer a sua defumação. Bom, fazer a desmontagem simples, né? Eu peguei uma parafusadeira, mas Pode pegar uma chave 11, duas chaves 11, né? E vamos fazer, vamos soltar a, later, a, a lateral aqui, né? E depois a gente faz a desmontagem do outro Bom, aqui eu soltei, né? Eu vou deixar até esse parafuso aqui, ó. Vou fazer a inversão é bem simples. Ó, eu vou engatar aqui. E agora parafuso. A gente quer é prender primeiro do meio, né? Prende do meio, depois a gente acaba botando. Então pessoal, a gente fez a inversão da grelha aqui, não levou mais do que 5 minutos para a gente fazer essa substituição de lado. É e aqui a gente tem no modo então Reverse Flow, né? A gente tem aqui as placas deflectoras, né? A gente vai gerar a fumaça aqui, ela vai ter entrada aqui, aí a gente pode regular para usar toda a parte de grelha aqui, vai entrar o fluxo de fumaça e vai retornar aqui. Controle de fluxo na chaminé também, ela vai ficar sempre do lado de fora, né? dando aí a possibilidade de trabalhar com equipamento híbrido, como a gente falou, quem escolhe a melhor forma de assar é o kit e não o fabricante, né? Então, questão de capacidade de equipamento, né? Esse equipamento aqui é um equipamento que a gente consegue trabalhar aí, a gente calcula em média aí, né? Obviamente que depende do tipo de proteína que a gente vai estar trabalhando, mas em torno aí uns 35 kg em média a gente consegue trabalhar, né? 35, 40, depende da proteína, né? A altura, mas enfim, são três grelhas, né? Dá pra fazer muito hambúrguer defumado, muita costelinha, tem um uma distância bacana aqui para botar a costelinha, né? Quiser fazer um, um frango aí que ocupa mais espaço, enfim. Equipamento bem versátil. Para quem quiser, principalmente, trabalhar numa operação no Trix não tão grande. Acho que é um equipamento legal para começar aí. Para dar uma boa produtividade e dar aquele up no seu estabelecimento na linha de American Barbecue. É isso aí, nobres assadores e pitmaster. Esse é o nosso Mercava. 114 aí, lançamento da Brasa Vou deixar um link com a descrição aqui embaixo de, de, dos equipamentos, todas as informações que vocês quiserem. Quem quiser adquirir, chama a nossa equipe comercial aí, que tá no link da, da bio aí. E tamo junto e nos vemos no nosso próximo sábado na Brasa. Valeu!